E nestas alturas, principalmente quando estamos a ver os mercados tão voláteis com as ações a, a subir e a descer num dia mais de 3% por vezes e uh, no curto prazo, nos passa algumas semanas, meses, com as ações a pliçar por aí fora, a cair, a cair, a cair, é importante que nós possamos ter rendimentos passivos e mesmo quando não estamos em alturas conturbadas como esta, em alturas tão voláteis, é muito interessante quando tens rendimentos passivos, ou seja, o que é que isso significa? Rendimentos mês após mês, após mês, após mês, está a entrar-te dinheirinho na conta, ok? Isso é absolutamente fenomenal enquanto investidor, porque a longo prazo os rendimentos assim de forma passiva vão-te ajudar a construir o teu património, vão construir aqui é um efeito bola de neve em que tu começas com um bocadinho e vai adicionando mais um bocadinho, e mais um bocadinho, e mais um bocadinho, e mais um bocadão, um bocadão, um bocadão, e depois ganha um momento, ok? E, e por isso, ao longo dos anos, é muito importante que tu também procures adicionar aqui empresas que vamos já falar, vamos já falar delas, e atenção, não é qualquer aconselhamento financeiro, não é qualquer recomendação de compra ou de venda ou de manutenção de títulos, já sabes, todos os exemplos que eu trago aqui no canal são sempre para. Exemplos, que okay? São sempre para fins educacionais e aqui interessa mais, mais do que as empresas, interessa mais perceber o conceito e por é que é tão importante tu obteres rendimentos passivos desta forma. E por isso quero-te mostrar aqui uma tabela do Word que eu organizei tão carinhosamente para te mostrar de que forma é que tu podes obter estes rendimentos passivos em bolsa. E eu estou a falar do quê? de dividendos, como é lógico, ok? Como é lógico, estamos a falar aqui de dividendos, que é uma forma que algumas empresas encontraram de distribuir parte dos seus lucros por ti, que és acionista na empresa. É uma forma de te remunerar, de te presentear, por tu estás a investir juntamente com elas. E, e por isso, há aqui algumas empresas em particular, que não só pagam dividendos todos os anos, alguns há várias décadas, como também aumentam esse valor de dividendo ano após ano, após ano, após ano. Ou seja, por vezes podemos estar a falar de uma empresa que começou por pagar, sei lá, 5 cêntimos por ação, depois no ano seguinte 10 cêntimos por ação, depois 20 cêntimos por ação, 30 cêntimos por ação, e ao fim de 20 anos que ela é está a pagar 3 euros por ação, 4 euros por ação, vai sempre aumentando consistentemente o seu valor de dividendo. E isso é absolutamente espetacular. Principalmente quando estamos a falar aqui de empresas que aumentam o seu valor há mais de 50 anos seguidos. Pois é, pois é nós temos empresas que aumentam o valor de dividendo há mais de 50 anos seguidos nos mercados e isso é uma remuneração acionista absolutamente extraordinária. E, e estas empresas chamam-se Dividend Kings. Eu já falei há uns tempos atrás, lá atrás, no início do canal, quando eu ainda gaguejava que um bocadinho, e <risos> fica aqui o vídeo se quiseres ver-me uh, auto-humilhar-me, <risos> fica aqui este vídeo sobre o, os dividendos, foi um dos primeiros vídeos no canal, mas agora hoje em particular queria-te mostrar uma listagem de dividend kings, que são os reis dos dividendos, são aquelas empresas que aumentam os dividendos há mais de 50 anos seguidos. E por isso, começando por baixo da lista e indo subindo até àquelas que remuneram há mais tempo, repara algumas das empresas que eu reuni aqui, a PepsiCo que recentemente eh, passou a ser listada eh, nesta, ne, nesta fantástica lista de dividend kings, aumenta o seu valor há 50 anos, depois temos aqui outras menos conhecidas, pelo menos Uh, cá por, pela Europa, com a corte Tenant, MSASF, Safety, depois uh, há algumas que tu provavelmente conhecerás melhor que outras, a Kimberly-Clark, a Becton-Dixon Kimberly uh, Company, a uh, uh, AbbVie, a Abbott Laboratories, aqui estas duas são, são muito semelhantes, ok? A Target, que é de uma cadeia de supermercados, mas que vende também um pouco tudo, é uma cadeia de retalhos, digamos assim, porque vende também eletrónica, etc. A PPG Industries, no setor dos materiais, há por aqui muitas, como tu vês, no, também nos setores industriais, e depois aqui é que começa a ficar verdadeiramente interessante, repara, Universal Corporation, há 51 anos a aumentar o valor dos dividendos, algumas do setor energético, como a National Full Gas, um, Black Hills Corp, aqui nos serviços públicos, ok? E, e por isso alguns nomes vão te soar estranhos, outros nomes tu muito provavelmente vais conhecer melhor. Mas como vês, temos aqui de serviços públicos a materiais básicos, a industriais, a imobiliária, consumo mais cíclico, consumo mais defensivo, saúde, serviços financeiros. Temos várias empresas que, ao longo de muitos, muitos anos, ao longo de décadas, foram distribuindo dividendos e foram aumentando o seu valor aos acionistas. Por exemplo, a American States Water, que está nos serviços públicos, por isso é, é claramente aqui. Uh, o, o serviço dela é água, como o próprio nome indica, é o serviço público no qual ela opera e aumenta o valor dos dividendos há 67 anos, ok? E isto é absolutamente impressionante, eu, eu não sei que idade tens, e, uh, mas é, é impressionante porque pelo menos para mim significa que ela está a aumentar o valor do seu dividendo pelo menos ao, ao, ao dobro daquela idade que eu tenho atualmente. E, e isto é extremamente fenomenal uh, ver, porque hum, há empresas que vão estar aqui realmente a remunerar-te uh, orgulhosamente, ano após ano, e a trazer-te uma rentabilidade brutal um, e acrescentar-te muito no, no teu património financeiro. Ok? E por isso tenho curiosidade para saber se tens alguma destas empresas no portfólio passamos ali por alguns nomes também mais conhecidos como a Cisco, a Cisco com S, atenção é diferente da Cisco com C a 3M a Kimberly Clark, a PepsiCo aqui algumas empresas mais, mais conhecidas e tenho curiosidade para saber se tu tens alguma destas empresas no teu portfólio, está bom? Diz-me aqui nos comentários, já sabes se foi preciso puxar um bocadinho o vídeo atrás para ver a listagem das empresas todas e diz-me aqui e quais é que tens no, no portfólio que, que eu tenho aqui interesse de trazer aqui um, um, umas ideias ok? Umas saudações lucrativas bons investimentos e obtém um bom rendimento passivo com estas Dividend Kings Tchau, tchau!